Jovem tem a mão queimada após tocar no diabo. Caça-fantasmas conseguem uns segundos de contato com a entidade sobrenatural conhecida como Zé Pilintra. Figura sombria se manifesta debaixo da ponte. Espírito filmado acompanhando uma mulher em restaurante. Fantasma louco assombra a casa abandonada. Imagens assustadoras de um suposto zumbi faminto e muito mais. Mas antes, já vem deixando o like para o YouTube dar mais destaque ao nosso vídeo na plataforma. E se não for inscrito, inscreva-se e ative o sininho para receber todas as nossas notificações na tela do seu celular. O vídeo a seguir foi registrado em uma estrada obscura de uma zona rural localizada no interior de São Paulo. Enquanto por ela dirigiam, algo estranho aconteceu. vou parar aqui não, Dá tá partida, dá tá partida. Olha, é sério mesmo. É é. O veículo simplesmente parou de funcionar de uma forma inexplicável, como se algo tivesse sugado toda a sua energia por meio de pulso eletromagnético. A câmera, a câmera a bateria que a gente tem, ah. Parece que sugou energia, mano. Deve ter acontecido com a bateria ou alguma coisa, mano. alternador. Deve ter dado BO. Será que é o local mesmo? É o local. Eu acho que é vela, mano. Então, se ela mata ali, a gente tem uma cunga, né, mano? Afasta, afasta, afasta. Tem alguém aí? De repente, ouviu-se sons de passos bem próximo deles. Ô Lucas, aconteceu um bagulho estranho aqui com a gente aqui agora, mano. Ah, a gente tá escutando barulho de passo e tem. Parecendo que alguém tá rindo da gente, tá ligado? Mano, só que tá na minha frente, velho. Eu e o Gordinho não tá vendo nada, mano. Como nada encontraram, decidiram retornar à Kombi. Mas olha só quem estava lá aguardando por eles. Quem é você? Quem é você? É o está que, que você tá fazendo bom aqui? Bom dia pra quem é oh, Gordin. Dia. Gordin. Mano. Ô Gordinho. Ô Gordinho. Sim. A entidade Foi que tem é por nomes é nome de Zé Pilintra. Abença, meu papai, Zé é o rei o Gás, ele também interfere em eletrônicos. Godin, Godin. Mano! Ô, Godin! Ô, Godin! Sim. Ele desapareceu, mas não por muito tempo. Ô, Godin, Godin! Mano! Mais tarde, eles retornaram à encruzilhada para tentar fazer um contato imediato com a entidade. Tem alguém aqui? Mano, a gente tá pertinho. De onde ele apareceu, mano? Foi logo aqui atrás, viu, é tá aqui, ó. Ele apareceu. Vamos pertinho, mano. Tá perto. Estranho, velho. Dá pra entender, velho. Oh! Quem Boa noite. A gente não quer fazer mal, a gente só quer uma resposta só. A gente quer falar com a gente? Por que você fez aquilo? Meu pai abençoa. Seu Zé é o rei da Moemia. Pode falar. Após dar um belo conselho filosófico, ele simplesmente desapareceu sem deixar rastros. No vídeo a seguir vemos um homem andando por debaixo de uma ponte em ruínas, um atalho para chegar mais rápido em sua casa quando no meio do caminho ele registrou algo que só percebeu após rever as imagens, pois jamais imaginou que um dia teria a oportunidade de contemplar um mundo sobrenatural bem diante de seus olhos. ele teve a sorte de registrar o que parece ser um fantasma pendurado no teto embaixo da ponte. Uma jovem vestida de branco em uma pose que lembra muito o Homem-Aranha. Talvez você esteja se perguntando, o vídeo é fake, pois o espírito está muito embaçado. Bom, são fantasmas e fantasmas são realmente translúcidos. quando surgem muito nítidos, ou são extraterrestres, ou demônios transfigurados em homens. Então agradeça a Deus quando vê um fantasma translúcido e meio embaçado em sua frente, que no máximo pode ser apenas a alma de alguém que veio te perturbar. Agora a infeliz história de uma mãe que acabara de se divorciar. Estava muito abalada vivendo a base de remédios. Para piorar, não conseguia encontrar outro parceiro que preenchesse o vazio que estava em seu coração. Um certo dia, ela decidiu dar uma chance a ela mesma de ser feliz. Então ela saiu do quarto. Junto de sua filha foi ao shopping e depois em um restaurante da cidade onde mora. E lá estão as duas. Foi nesta hora que ela acabou lembrando que foi exatamente neste restaurante que conheceu seu ex-marido e ali mesmo foi feito o pedido de casamento. Para ir ao banheiro, e junto lhe fazendo companhia, foi o espírito encubido de levar a sua alma para o inferno, onde queimará por toda a eternidade. Que os anjos venham confortar a sua filhinha. No vídeo que se segue, uma equipe de investigadores do paranormal foi até uma casa abandonada e investigar relatos de que dentro dela habitaria um ser que vivia trancado ali dentro, atormentando os visitantes. E lá foram eles por cada cômodo da casa e não demorou muito para coisas estranhas começarem a acontecer. Você Whoa! Why is that door? What the hell is going on? we go up there? And again guys, it says Sally's house. Yeah. Shh. What the hell was that bro? What the hell was that? Hello? I'm a bit puzzled right now because we <laughs> De passos e de objetos caindo por todos os lados. Olá? Vamos ver Parece que eles encontraram alguma coisa. <laughs> Um ser branco e pálido batendo a cabeça no vidro da porta. Para não sentir dor, é necessário estar em um estado avançado de possessão demoníaca. No desespero, correram para o porão. Sabemos que este é o último lugar aonde deveriam se esconder. Oh, não! Oh, não! Lá está a criatura novamente. Um impacto da cabeça tão forte que o cabelo chega a levantar. Mas graças a Deus, eles conseguiram sair antes que o pior acontecesse. O vídeo a seguir foi registrado na Indonésia. Um grupo de amigos foi até uma floresta fazer um ritual de invocação a Satanás. Coisa de jovens que curtem aventuras e desafios. Eles só não esperavam que Satanás se manifestaria pessoalmente diante de seus olhos o medo, um deles começou a rezar e a tentar expulsar o demônio, mas nada adiantou. <tos> Sim, ao tocar na entidade, sua mão simplesmente queimou. Como não bastasse, após seu amigo simplesmente desaparecer, outra entidade se manifestou na mata. Esta seria uma alma sobre domínio de Satã. Parece que este jovem atraiu o inferno para a terra. No dia seguinte, apenas o celular foi encontrado. Aqui vemos uma cena assustadora do que não se sabe se é um zumbi ou um demônio se admirando em frente a um espelho. Parece uma maquiagem muito bem feita, mas mesmo que seja, eu quero essa pessoa bem longe de mim, pois o mal acaba entrando, já que maquiagens também são portais que abrem caminhos para manifestações malignas.